Olá, boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui o canal da Biblio no Facebook, né? É, nós vamos dar continuidade aos debates que a gente vem estabelecendo nos últimos dias sobre livro, leitura e bibliotecas, especialmente num cenário que se desenhou mais atualmente, que foi aí os 10 anos, né? Completou os 10 anos da lei 12.244, que é a lei das bibliotecas escolares, que prometia universalizar as bibliotecas escolares, aí no intervalo de 10 anos. Para o nosso programa de hoje, nós convidamos o deputado Valdeque Carneiro, aqui do Rio de Janeiro, ele que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Bibliotecas e Promoção do Livro. Né? Além disso, o Valdeque também, além de parlamentar, ele também é bibliotecário, mestre e doutor em Educação, professor da Universidade... Federal Fluminense. Eu gostaria de começar agradecendo, viu, Valdec, a sua presença aqui no nosso canal, participando com, com as pessoas, né, debatendo esses temas tão importantes, ainda mais um momento tão difícil que a gente está passando. Ô, Chico, prazer conversar aqui com você e com quem nos acompanha aqui no canal da Biblio. Eu quero agradecer o convite e, sobretudo, ressaltar a importância do debate em torno de um tema especificamente de uma lei que suscitou muita expectativa e esperança e entretanto passados dez anos de sua entrada em vigor o cenário das bibliotecas escolares no Brasil, ainda é um cenário muito preocupante. Tanto é assim que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que modifica a lei de 2010. Não é isso, Chico? É. Apontando outros dispositivos, mas apontando também uma, um remanejamento do prazo para que o cumprimento do disposto na lei de 2010 qual seja a efetivação de espaços configurados como bibliotecas nas escolas brasileiras agora fica adiado por mais quatro anos porque vai coincidir com o final da vigência do plano nacional de educação, o que não é uma boa perspectiva. Quero de saída dizer que nos acompanha porque desde o golpe de Estado de 2016, dois anos depois é, do início da vigência do Plano Nacional de Educação, as políticas que passaram a prevalecer no Brasil é, é, foram políticas marcadas por um forte recuo é um forte contingenciamento do, dos recursos para as políticas sociais, de modo geral. Eu lembro aqui os 20 anos de congelamento de investimentos na área social, eu lembro aqui que na educação voltamos a sofrer o impacto da desvinculação das receitas da União, que não atingiam mais a educação e voltaram a atingir a partir de 2016, e, em consequência, as 20 metas que constituem o Plano Nacional de Educação estão gravemente ameaçadas, como, inclusive, apresenta num estudo detalhado a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que fez um balanço crítico é, do, da situação de cumprimento das metas do Plano no ano passado, quando o plano chegou na metade da sua vigência, e todas elas, sem exceção, estavam longe de serem cumpridas. Portanto, remeter a questão das bibliotecas escolares ao final da vigência do plano é, talvez, é condenar essa ideia a uma, a uma perspectiva muito sombria, porque todo plano já está... Ameaçado, mas eu quero dizer que no transcurso da nossa conversa, nós vamos apro aprofundar essa, essa reflexão. É, Valdec, você faz referência ao projeto de lei originário da Câmara, né, que agora está no Senado, que é o 5656-2019, esse é o número que ele tramita hoje no Senado, sob a relatoria da senadora Zenaide Maia, né? Esse projeto propõe, entre outras coisas, ampliar o prazo da Lei 12.244 para 2024, né? também propõe a mudança no conceito de biblioteca escolar e propõe também uma coisa que me pareceria importante, que seria a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Acho que são os três pontos fundamentais dessa proposta. Recentemente, Valdec, você esteve envolvido... Né, é, no projeto de lei que resultou na criação do sistema estadual de bibliotecas escolares aqui no Rio de Janeiro. Qual a importância, Waldeck, dos sistemas estaduais para a implementação efetiva das bibliotecas escolares no Brasil? De fato, Chico, você se refere à lei 8.522 de 10 de setembro de 2019, que é uma lei é, é, que decorre de um esforço conjunto de trabalho entre o nosso mandato e o mandato do deputado Flávio Serafini, meu querido companheiro. Nós é, é, provocamos o estado do Rio de Janeiro é, no sentido de reconhecer em primeiro lugar, é, digamos, dar visibilidade a este tema como conteúdo de uma política pública estratégica mais do que estratégica entender a coordenação a gestão o funcionamento das bibliotecas escolares de forma sistêmica é, é, o que isso significa significa envolver diferentes níveis da gestão de escolas estaduais na implementação da política é, relacionadas às bibliotecas escolares, desde a secretaria, passando pelas coordenações regionais que estruturam a secretaria, até chegar ao nível da unidade escolar. Então, acho que a primeira... Enfim, a, a, o primeiro aspecto é, de relevância dessa lei é trazer o tema das bibliotecas escolares para, o, o digamos, o centro do debate da política educacional Porque essa, essa é uma luta que eu faço já há alguns anos em 95 eu publiquei o primeiro livro que eu, que eu fiz, que eu publiquei sobre este tema das bibliotecas escolares esse foi um livro que decorreu em grande medida, em boa parte, da pesquisa que fiz à época, durante o mestrado, e que buscou, e que buscou é, digamos, problematizar e entender melhor qual era o cenário das bibliotecas escolares no Brasil, e especificamente o papel ou o lugar que elas ocupavam no contexto dos processos de ensinar e de aprender dentro da escola. Essa sempre foi uma preocupação muito central para mim, é trazer a biblioteca de um canto isolado da escola e colocá-la no eixo do trabalho pedagógico, no eixo do processo pedagógico, para que ela não seja, na escola, um adereço, um lugar de punição, por incrível que pareça, né? um recanto é, é, onde as pessoas podem, os alunos podem, digamos, encontrar certo refúgio, bom, se encontra refúgio da literatura já não está ruim, já está bom, mas eu quero dizer, é, ela, ela fica muito acantonada na escola. E o meu desafio, a minha, o que me motivou naquele momento, foi é, é, mostrar, ou tentar mostrar, tentar contribuir para uma compreensão de que o trabalho pedagógico cotidiano na escola, ele precisa de professores e professoras, pedagogos, enfim, coordenadores pedagógicos, direção da escola, mas precisa também da biblioteca e do bibliotecário, não é? que ele precisa, esse trabalho da biblioteca e do bibliotecário, precisa se entrelaçar e, se, e fazer parte do planejamento pedagógico regular da escola. E aí a minha preocupação é que é, é, 25 anos depois é, é, é preocupante constatar que o conteúdo dessa obra segue atual, segue muito grave. Se por um lado, é, para o autor, isso é motivo, digamos, de continuar circulando nas mãos de leitores, de estudantes, de pesquisadores, que, toda vez que eu tenho um debate sobre esse tema, fazem menção ao livro, enfim, questionam. Mas, por outro lado, do ponto de vista é, da evolução da política pública das bibliotecas escolares, eu, sinceramente, preferia que o meu livro estivesse defasado, que ele fosse datado um certo tempo histórico e entrasse mais é, no rol dos estudos, Sobre a história das bibliotecas escolares, do que infelizmente representar em boa medida o quadro ainda atual desses equipamentos educacionais e culturais na escola. O Valdé, na, na medida em que você vai falando, né, as pessoas estão chegando aqui no nosso bate-papo, já estão se juntando à nossa transmissão, e aí eu aproveito aqui o um ensejo que você está falando dessa defasagem né, das bibliotecas escolares. Me parece que esse é um cenário que se estende também às bibliotecas públicas, né? Segundo a, os dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o estado do Rio de Janeiro é o estado com o menor número de bibliotecas por habitante. Seria uma biblioteca para cada 110 mil habitantes, né? Então, embora nós tenhamos o orgulho de ter tido, né, uma biblioteca... As bibliotecas tão boas, tão belas como as bibliotecas parque, parece que é um projeto que não continuou e ficou também na promessa, né, Valdec? Pois é, é... Inclusive, cabe ressaltar aqui o ambiente, o contexto, melhor dizendo, muito adverso para aquele que eu considero, digamos, um verdadeiro tripé do desenvolvimento da formação crítico-reflexiva da pessoa. Que tripé é esse? É a educação, é a cultura, e o binômio ciência e tecnologia. Neste momento, nesta quadra histórica do Brasil, essas áreas vêm sofrendo sucessivos ataques, inclusive por parte de gestores, dirigentes públicos, que deveriam ser os formuladores e implementadores de políticas que pudessem fortalecer, dinamizar, essas, essas áreas, esses campos, são eles mesmos, muitas vezes, seus principais detratores ou algozes. Se não, vejamos. No caso da educação, é impressionante observar como que emanam hoje do próprio Ministério da Educação os ataques mais contundentes contra o magistério, Contra a própria importância da escola como espaço republicano de socialização das pessoas, não é? Os ataques desferidos e sistemáticos, sistematicamente, contra as universidades públicas, não é? Então, é por isso que, no, digamos, no espaço das contradições históricas de que é feita a sociedade de que é feita a sociedade, é, é, é, é importante até comemorar uma vitória pontual, mas muito simbólica e importante, que foi a aprovação na Câmara, é, esses dias, na Câmara Federal, da Lei de Emergência Cultural, que agora foi para o Senado e que propõe uma, um auxílio, uma, uma renda mínima aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão, como sabemos, entre outros, né? passando muito sufoco, porque cinemas estão fechados, teatros estão fechados, é, galerias estão fechadas, bibliotecas estão fechadas, é, é, casas de shows estão fechadas, então, é, é, essa turma está passando muito sufoco. Mas, esta vitória pontual a ser celebrada, até para a nossa saúde mental, não é, Chico? Senão, a gente entra, num, entra em parafuso. Mas, o fato concreto é que o ambiente hoje não é favorável a esses a essas políticas, a esses, a esses é, equipamentos públicos. No Rio de Janeiro, embora a gente tenha avançado na legislação, antes dessa lei do sistema, eu quero lembrar que nós também aprovamos uma lei estadual, acompanhando a legislação federal e também dando um prazo para que as bibliotecas escolares aconteçam é, é, nos educandários, nas escolas do Rio de Janeiro, é, aprovamos também é, embora tenha uma dimensão simbólica, mas o simbólico é muito importante também na relação humana, uma, uma legislação estadual que, que institui no calendário do Rio de Janeiro o dia do bibliotecário, da bibliotecária, aprovamos também uma lei que institui um plano estadual e que você conhece bem do livro, da leitura, da literatura, da biblioteca. Então, embora tenha havido, nesse último período, avanços na legislação em torno da pauta, quando conseguimos constituir na Assembleia, aprovar na Assembleia uma frente parlamentar em defesa do livro, da leitura e das bibliotecas. Não obstante, do ponto de vista da concretização da política pública, nós ainda temos muitos desafios. Por exemplo, as próprias bibliotecas Parque, que você ressaltou como algo positivo e que, de fato, de fato, num determinado momento, representaram, representaram digamos, é, um, um, um, momento, um momento de, de promissor, de promissor, na política pública do setor, é, essas bibliotecas públicas, essas bibliotecas hoje, é, passaram a enfrentar muitas dificuldades, sobretudo com a crise fiscal, a crise financeira que o Rio passou a enfrentar é, a partir do, do ano de 2015, 16, foi, é, quando, quando a crise se tornou mais aguda. É, teve um respiro em 2019, mas as coisas voltaram a piorar e hoje nós estamos numa espiral, espiral muito negativa. Então, assim, é, é, é, essas bibliotecas também... Muitas delas só sobreviveram ao caso da de Niterói, porque a prefeitura decidiu encampá-la, municipalizar, eu saúdo o prefeito Rodrigo Neves, nós lutamos muito pela municipalização daquela biblioteca no centro de Niterói, que também integrava o conjunto das chamadas bibliotecas parque, mas as demais hoje enfrentam muitas dificuldades para se manter em funcionamento, é, é, é, embora eu queira, eu queira destacar, não me parece algo menor, que tem um simbolismo também que a atual secretária de Estado de Cultura, Daniele Barros, tenha decidido constituir o seu gabinete executivo dentro da biblioteca. Isso me parece, não me parece trivial. Isso é um gesto interessante que eu quero valorizar. Mas, enfim, no cômpito geral, a situação fiscal do Rio se degrada, a situação também se degrada em função do volume crescente de, denúncia, de denúncias que se abatem sobre o governo estadual, sobre o próprio governador, sobre a sua família, até eventualmente, integrantes do seu governo. E também é, isso aprofunda um cenário de crise política importante no Estado. Veja que o Estado já estava envolvido no importante contencioso com o governo federal e parece que nos últimos, nas últimas 48 horas a crise, digamos, se ampliou, se tornou... É, ainda mais capilarizada é, você tomou conhecimento que o governador nas últimas 24 horas exonerou o chefe da casa civil e o secretário de fazenda é, é, é, tudo leva a crer que endossando, endossando no governo a figura do secretário de desenvolvimento econômico Lucas Tristão que se torna cada vez mais um, um, um homem forte do governo um secretário, digamos, plenipotenciário, mas é também um secretário envolvido nas denúncias e que tem uma relação muito tensa com o poder legislativo. Então, me parece que, neste momento, o cenário não é animador, não apenas para as bibliotecas parque ou para a política do livro, da leitura e tudo mais, mas para o conjunto das políticas públicas Estaduais. Valdec na medida em que você vai falando, nós já temos aqui várias mensagens, várias pessoas acompanhando, a Janaína Bernardes, o Maurício Silva, é, a Cecília Monteiro fala Ministério Público nas bibliotecas da Seduc, a Maria Cléa, nós temos o Edson Corrêa falando de bibliotecas, livros e leituras são esquecidos em tempos de barbárie, o Domingos Dias, o Álvaro Maciel... É, que fala o sistema estadual de bibliotecas, golaço, política pública estratégica. Tem a Silvia Fernandes que pergunta quando o campus da UESO vai sair, né? Eu acho que é um assunto interessante também. Depois você pode de repente tocar nesse assunto. A biblioteca que tem que ser um espaço vivo, diz a Margarete, né? O Cláudio Martins saúda todo mundo, a Thelma fala é também saúda todo mundo. Enfim, tem uma série de manifestações Aqui que depois a gente pode ir acompanhando no chat e eventualmente depois da, da entrevista você pode pontualmente responder todo mundo, né? E a gente vai dialogando claro. pouco a pouco com as pessoas. Você falou agora há pouco, né? Ao longo da sua fala, você citou né, é, o Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, do qual eu fiz parte, parte, né? Do grupo de trabalho como representante da sociedade civil, que isso fique bem, fique bem claro, né? Como, como membro da sociedade civil ligação zero com, com a Secretaria de Cultura, né, que, enfim, tocou a, o grupo de trabalho, é, a, pró, a própria lei que você esteve envolvido, né, que, que é a lei das bibliotecas escolares estadual, da criação do sistema estadual de bibliotecas escolares. Então, nós temos um conjunto de regramentos, né, que são importantes. Agora, a questão é, como fazer, de fato, né, com que essas leis, é, se implementem na prática e não fique apenas um papel. Nós sabemos que o parlamento tem um papel imprescindível, mas alguém já citou o papel do Ministério Público e também tem a questão dos órgãos de classe. No caso dos bibliotecários, né, o CRB está aí, mas é, como é que faz para se implementar na prática essas leis que estão aí, Valdec? Olha, Chico, eu, eu entendo que o Rio de Janeiro precisa ser capaz de construir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, para que a gente possa apontar cenários, é, é, digamos, de restauração é, de algo que é fundamental e sem o qual o Rio de Janeiro não sai da crise em que se encontra, que é a geração de receitas novas e duradouras. Porque a principal razão da crise econômica no Estado, que, claro, teve componentes nas páginas criminais, né, casos importantes de corrupção que são graves mas que é, não representaram do ponto de vista é, fiscal é, a razão preponderante é, o Rio de Janeiro praticou por muito tempo políticas de isenção fiscal temerárias e isso também e, e, e, nesse, e nesse aspecto também, desculpe havia ligação com a corrupção, o Rio de Janeiro acumulou um estoque elevadíssimo de é, dívidas inscritas na sua dívida ativa, um montante altíssimo, o Rio de Janeiro é, foi leniente no combate à sonegação, e o Rio de Janeiro, é, é, em boa medida, é, digamos, se acomodou na dependência exagerada de uma única cadeia ou de um único arranjo econômico, que eu me, eu me refiro aqui ao arranjo econômico é, do petróleo e do gás. É, o petróleo é uma mercadoria precificada internacionalmente esse é um mercado muito instável porque sobre ele há influências econômicas, propriamente ditas, e geopolíticas vide agora mais recentemente em outro momento de grave descenso do preço do petróleo que se deu em boa medida em função das tensões é, que se estabeleceram entre a Arábia Saudita e a Rússia, né? Então, assim, portanto, depender de um arranjo econômico é, é, sobre o qual não se tem pleno controle, é muito temerário. E o Rio de Janeiro não tirou proveito, a meu ver, dos, dos bons momentos é, de receitas oriundas do petróleo é, é, para, é, digamos, é, induzir, é, encorajar, fomentar é, arranjos produtivos outros que eram promissores. É, é, por exemplo, o Rio de Janeiro, é, é, hoje, consome, do ponto de vista dos produtos agrícolas, 80% do que o Rio de Janeiro consome vem de outros estados. Olha que absurdo. 80% do que nós consumimos de produtos da agricultura decorrem da produção agrícola de outros estados da federação. O Rio de Janeiro fala-se muito, fala-se demais, virou uma cantilena o turismo, turismo, turismo, mas a participação do turismo na economia do Estado ainda é muito pequena. Ainda é muito pequena. O Ri perde, por exemplo, a possibilidade de se converter, isso é importante para a ciência, mas é importante para a economia, num polo organizado e estruturado de conhecimento, Chico. Aqui nós temos o principal acervo de instituições federais de ensino superior e de pesquisa em todo o Brasil. Nós temos as universidades federais, elas são quatro, nós temos os institutos federais, eles são dois, e esses seis são multicamp, nós temos o CEFET, que também atua fora da cidade do Rio de Janeiro, nós temos... É, eu não sou capaz de ser capaz de lembrar ou citar todos, nós temos o Laboratório Nacional de Computação Científica, nós temos o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, nós temos o Museu de Astronomia, nós temos a Fiocruz, nós temos o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, nós temos o, o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, e eu estou esquecendo, certamente aí, então, assim, com esse aí, sem falar das universidades estaduais, não é? A nossa gloriosa, nossas gloriosas UERJ, o, o ENF e o ESO, então, assim, além da FAETEC, além da Fundação CCERJ, então, assim, o Rio de Janeiro tinha tudo para estruturar é, um polo é, de produção de conhecimento e inovação tecnológica, né, e com isso ser é, decisivo na produção da ciência nacional e, ao mesmo tempo, ativar a economia partindo de uma vocação e de um parque que já está instalado. Enfim, então a gente não fez isso. Por isso eu vejo hoje com muito pessimismo é, é, os próximos anos no Rio de Janeiro. Nesse ano de 2020, o orçamento começou com um déficit de 10 bilhões de reais. Ou seja, já começamos o ano de 2020 no vermelho em 10 bilhões de reais. Isso, tá, isso não é chute, não. Isso dentro da lei orçamentária anual. Na programação orçamentária, já se prevê um déficit de 10 bilhões na diferença entre, entre receitas estimadas e despesas programadas. Mas não é só isso. Tem um... Desde 2012, 2013, o Rio de Janeiro acumula um histórico de restos a pagar. Ou seja... Despesas assumidas, empenhadas, atividades realizadas, mas jamais pagas. Não é? Isto terá que, ser, terá que ser pago em algum momento. Isso nem entra no, no orçamento, no déficit orçamentário, mas é também déficit. E a situação piorou com a degradação das atividades econômicas. Em primeiro lugar, com esse período esse novo período, como eu disse de queda. Drástica no, no preço do petróleo E se intensificou Ainda que o petróleo tenha se recuperado um pouco nos últimos 60 dias, é verdade Mas não bateu o patamar de 60, 70 dólares mais Não bateu mais é, é, é, Que foi a projeção feita Quando da elaboração do orçamento E além disso Esse quadro se, se deteriorou Com a pandemia, claro que tem efeitos econômicos também muito drásticos né, em todos os países. Então, é, é, eu estou vendo um cenário muito difícil, porque o governo do Estado estava estimando, além deste, deste déficit original de 10 bi, um déficit que podia alcançar de 12 a 15 bi em função da retração econômica provocada pela pandemia. Valdec traduz em miúdos, o que é, que é isso? É simples, né? Com a redução drástica das atividades econômicas, o Rio de Janeiro deixa de contar com a, sua, com a sua principal fonte de receita tributária, que é o ICMS, não é? Sem dúvida. Então, assim, é, o quadro não é animador, o quadro é desanimador. Eu até aproveito, se você me permitir, já que eu citei as universidades, para falar de, da pergunta que se refere ao ESO. É, eu tô acompanhando, estou acompanhando muito de perto essa, esse desafio da UESO. A UESO é uma universidade é, criada há 15 anos, situada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que é uma zona é, é, da, da cidade do Rio de Janeiro muito populosa, com uma grande densidade populacional e com importante contribuição é, para, para a arrecadação do Estado, tanto em relação a comércio e serviços Quanto, quanto também as atividades industriais é, situadas, situadas na, na Zona Oeste, é, é, inclusive com uma dinâmica é, portuária também. É, pois bem, era importante, foi um passo importante implantar ali um polo público qualificado de educação superior. Todos os professores da UESO são doutores, são pesquisadores que já ingressam na universidade, qualificados. Mas olha só a situação. 15 anos depois, eles não têm plano de cargos. Olha aí. A universidade, pasmemos todos, não tem um quadro de servidores técnico-administrativos. Isso pouca gente sabe. Tem professor e tem técnico de laboratório que tem algumas áreas do conhecimento fortes na UESO que dependem de infraestrutura, infraestrutura laboratorial. Né? Área de fármaco, área química, enfim. Então, assim, é, é, portanto, tem professores e técnicos é, de laboratório. Não tem servidores técnicos administrativos, o que quer dizer que os professores, e sobretudo os professores, mas também, por vezes, os técnicos laboratoriais, assumem funções de apoio administrativo. Né? O ESO não tem até hoje, chego no ponto... É, é, que a que a nossa participante levanta não tem até hoje uma sede própria né? o ESO deve ser provavelmente a única institu instituição universitária do mundo que não tem um campus não é? e, e, e eu estou acompanhando esse processo há pelo menos, há pelo menos seis anos é, algumas iniciativas é, surgiram é, hoje a é ESO Defe... Desculpe. É... Divide o espaço físico de uma escola estadual de nível médio, aliás, é uma histórica na Zona Oeste, escola de formação de professores, que é o Sara Kubitschek. Ora, não tem cabimento que uma universidade reparta o espaço físico com uma escola de educação básica que não está vinculada à universidade, que se fosse é, um colégio de aplicação, um colégio de universidade, mas não é o caso, não é o caso. Então, surgiram alternativas, como, por exemplo, a é, é, mais recente, que eu estava muito debruçado sobre, sobre ela, que eu sou da Comissão de Educação, como você sabe, da Comissão de Cultura, presido a Comissão de Ciência e Tecnologia, que dialoga diretamente com as universidades, nós estávamos muito empenhados em viabilizar a alternativa que seria levar ao Eso para a antiga sede da, do Centro Universitário Moacir Bastos em Campo Grande, que infelizmente há alguns anos interrompeu suas atividades, já foi um importante espaço de ensino superior em Campo Grande na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas tinha lá e tem lá estruturas universitárias já prontas situadas próximo, bem próximo, da estação de Campo Grande, o que facilita muito também a mobilidade de profissionais e estudantes. Entretanto, é, é, com esse cenário de crise econômica, de denúncias que, inclusive, alcançaram a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o presidente da Fundação CSA foi afastado, o presidente da FATEC foi afastado, então, eu acho que a gente entrou é, numa zona, zona de risco, de alto risco, eu diria, para que esse projeto seja efetizado. Então, e lembro até que isso compromete o desenvolvimento institucional da UESO. É, como é óbvio, é uma universidade sem campus próprio, mas isso tem repercussão também sobre o seu próprio credenciamento como instituição universitária. Está chegando o prazo é, para que a UESO é, seja de novo avaliada pelo Conselho Estadual de Educação, para efeito do seu recredenciamento, é, e ela hoje padece de dois males que não dependem da comunidade acadêmica da UESO, quer é ter um plano de cargos para os professores e ter uma sede própria é, enfim, ou seja, de um campus. Então, é um, é, um, é um grave problema para a consolidação dessa importante experiência de superior na Zona Oeste. É, claro que, de, de vez em quando, surgiram ideias de levar o Ezo para lá ou para cá, enfim. Mas é bom lembrar, a Zona Oeste merece esse equipamento. A Zona Oeste tem, repito... Tem cidade demográfica, tem contribuição econômica, tem uma juventude pulsante, criativa e demandando acesso ao ensino superior. Portanto, eu acho que seria uma solução muito dramática para a Zona Oeste se o ESO resolvesse o seu problema de campos, pagando o preço de sair dessa região da cidade do Rio de Janeiro. O Valdeque, é duas questões muito importantes. Uma que você já me parece que se aprofundou bastante é a questão da crise econômica né, pela qual o Rio de Janeiro vem passando nos últimos anos misturado com esse problema da corrupção, que me parece uma questão profunda, né? Ele chegou a levar quatro governadores à cadeia e agora periga levar um quinto governador à cadeia, uma questão bastante séria e complexa, e no meio disso tudo, a expectativa da população, dos profissionais, em terem as bibliotecas públicas, escolares, enfim, um, não só as bibliotecas, mas a própria cadeia criativa e produtiva do livro, porque... Você bem sabe que a cadeia ela é muito mais ampla, ela envolve desde o cara que escreve o livro, ilustra, as editoras, as gráficas, as livrarias, as bibliotecas, as escolas, os mediadores de leitura. Então, eu gostaria de perguntar para você... É, como a população pode se mobilizar nesse sentido, qual o cenário que se desenha para a gente sair dessa crise e ver essas questões implementadas, essa é uma questão. E uma segunda questão um pouco mais pontual, você falou da UESO agora, e eu me lembrei de uma coisa que você está diretamente envolvido, que é a questão da Universidade Gama Filho, né? Quem passa ali em piedade vê uma biblioteca enorme. Quem não é do Rio de Janeiro não vai conseguir visualizar o que eu estou falando, mas você vê um prédio enorme da antiga Universidade Gama Filho, que era uma universidade privada, e uma biblioteca que você vê, de longe, apodrecendo ano após ano. Né? Então, duas questões. Essa questão da luta para que as bibliotecas sejam implementadas frente a essa crise política orçamentária e essa questão específica da Universidade Gama Filho. Então, eu, eu, vou, eu vou começar pela Gama Filho, para manter a linha do que eu já vinha conversando com você sobre a UESO. Bom, a Universidade de Gama Filho, como nós sabemos, num determinado momento histórico, eu diria aproximadamente até o final dos anos 90, é, representava uma importante presença do ensino universitário particular no Rio de Janeiro, com cursos em várias áreas do conhecimento, e em algumas dessas áreas, com reconhecimento acadêmico importante. Eu destaco, por exemplo, a área da educação física, onde a Universidade de Gama Filho, e eu lecionei na Gama Filho, tem uma relação é, afetual não é? é com essa experiência antes de ser professor da UF eu vivi dois anos, ainda muito menino eu era um garoto, 21 anos 22 anos, eu vivi a minha primeira experiência é, no ensino, no magistério universitário na Universidade de Gama Filho e eu me lembro que ali convivia porque eu era professor da área de é, de ciências humanas então, eu interagia com alunos de pedagogia, de letras, de psicologia e de educação física que estava na área de ciências humanas, porque é, surgiu das, da, da Universidade de Gama Filho uma importante discussão é, é, epistemológica sobre o objeto da educação física como área do conhecimento. É, é, porque durante muito tempo, como você sabe, havia uma compreensão de que a educação física é, se inseria é, necessariamente, obrigatoriamente, na área da saúde. Acontece que os cursos de licenciatura, de, de, de, desculpa, acontece que os cursos de educação física eram cursos de licenciatura, de formação de professora de educação física. E quando eu cheguei na Gama Filho como professor, em nessa 1988... Não havia bacharelado? Não havia bacharelado? Como? Desculpa Não havia bacharelado nessa época? Desculpa não, não, raramente. Raramente. É. É, então, é, Quando eu cheguei na Gama Filho em... Para lecionar em 88, eu encontrei esse debate efervescente. Pra você ter uma ideia, é... é as aulas de atletismo, da disciplina atletismo, na licenciatura de educação física, a avaliação que era feita com os estudantes, futuros professores de educação física, na disciplina de atletismo, a avaliação era feita com base na performance atlética deles. Olha que loucura. Para ser aprovado na disciplina, sei lá, eles tinham que correr 400 metros em menos de X minutos quem não conseguisse iria para a prova final mas o que, que isso tem a ver com a formação do professor de educação física então assim, é, se desenvolveu a partir da educação da, da gama filho uma escola de pensamento que provocou o que o Thomas Kuhn chamaria de uma importante ruptura paradigmática na educação física né? que aproximou a educação física do campo das ciências humanas do campo da educação, não é? do campo da socialização das pessoas, que é o que faz a educação física também. Então, esse foi um, E a Gama Filho foi um celeiro de, de produção intelectual, de fermentação desse debate. É, com muito orgulho, eu, me, eu faço, faço aqui referência, que eu fui aluno dele na escola estadual, no ensino médio, e depois fui seu colega na Gama Filho, o professor Vitor Marinho de Oliveira, que já faleceu, que escreveu uma obra emblemática nesse debate epistemológico chamado, chamada Educação Física Humanista enfim, então ele, tem vários outros autores, Lino Castellani Filho, João Paulo Subirá Medina, enfim, Paulo Guiraldelli Júnior, enfim, então é que e a Gama Filho estava no centro desse debate, então era uma universidade com muita pujança e além disso a presença da Gama Filho ali, no bairro da Piedade, ali na rua Manuel Vitorino, era fundamental para as atividades econômicas, não apenas no bairro da Piedade, mas em toda a área do Grande Meia. No Engenho de Dentro, no Encantado, em Quintino, no próprio Meia, enfim. Então, e, e o fechamento da Gama Filho, decorrente de má gestão, de gestão temerária e, a meu ver, de gestão escusa também, gestão escusa também, e naquele momento, do fechamento da Gama Filho, em 2014, eu acho que o Ministério da Educação não acompanhou tão de perto e tão profundamente como deveria esta situação no Rio de Janeiro, gerou um quadro que, como você classificou agora há pouco, hoje é desolador. Ali virou uma área morta da cidade do Rio de Janeiro. Todas as atividades econômicas, sem exceção, foram desativadas. E aqui eu me refiro é, é, é, a posto de gasolina, livraria, restaurantes e bares, papelarias, é, tinha inclusive duas indústrias importantes de amendoim e de açúcar que fecharam isso é, provocou é, digamos, uma transformação muito negativa enfim, então é, quando eu cheguei na assembleia focado na pauta da educação comprometido com o tema do ensino superior da ciência, da pesquisa como ex-professor da Gama Filho eu apresentei um projeto de lei e, e comigo assinou esse projeto o veterano deputado Paulo Ramos que é coautor comigo desse projeto e nós aprovamos esse projeto que é lei hoje no estado que declara aquela área como de especial interesse público para fins de desapropriação claro que isso não resolve tudo, é óbvio a gente preparou o terreno é, é, e precisa, precisaria que o Poder Executivo desse o passo seguinte. De lá para cá, é, é, é, hoje, hoje, aquela área está sob é, é, o, a gestão, a gerência de administradores judiciais designados pelo Poder Judiciário Estadual, que é, são os responsáveis momentaneamente é, daquele equipamento e enquanto as investigações é, se aprofundam para apuração de responsabilidades, há um passivo trabalhista é, alto é, a que fazem jus é, é, centenas de trabalhadores e trabalhadoras da Gama Filho que perderam seus empregos e perderam também seus direitos, que não foram honrados até hoje e num dado momento até se pensou em levar ao UESO para lá. Um campus todo pronto. Né? É bem verdade que não está na Zona Oeste. E aí tem aquele, aquela dificuldade sobre a qual eu falava. Mas, é, é, é, nesse último período, e com essa crise que está aprofundada, e com falta de recursos, é, acho difícil, no curto prazo, que o Estado do Rio de Janeiro tenha capacidade de fazer algum tipo de investimento. É, também não está descartado que haja investimentos privados, mas também nesses tempos atuais, é, eles estão muito escassos, porque também esse quadro de crise e de instabilidade política e institucional que vive o Brasil, em que vive o Brasil, também é um mau sinal para os investimentos como você bem sabe. Então, a situação da Gama Filho está travada a uma situação de degradação constante daquele patrimônio, sobre a biblioteca, inclusive, uma linda biblioteca com vários andares. O governo de Portugal, recentemente, acho que faz um ano, talvez um pouco mais, pediu e obteve autorização especial da justiça para recuperar um acervo que o governo português havia doado a Gama Filho um acervo preciosíssimo sobre a história do pensamento português história do pensamento filosófico português história da lusofonia porque a Gama Filho também tinha em suas áreas de pós-graduação um doutorado em filosofia muito voltado para a parceria com Portugal esse acervo foi recuperado pelo governo português, foi salvo, portanto, da deterioração, e hoje, está, é, é, hoje ele integra o um acervo do Real Gabinete Português de Leitura, do centro do Rio, e nós estamos fazendo a mediação, eu como presidente da Comissão de Ciência e Ecologia, para que a UERJ, eu já conversei já há algum tempo com o professor Ricardo Lodge, o reitor da UERJ, já coloquei o pro-reitor em contato com o administrador judicial da Gama Filho, para ver se a UERJ pode também absorver parte do acervo que está em processo de decomposição é, é, no, nas dependências da Gama Filho. Então, é, é muito triste. Sobre o outro, outro aspecto, você lembra muito bem que quando a gente fala do livro ou da biblioteca, é muito importante, como você brilhantemente ressalta, há uma cadeia complexa aí envolvida, que parte desde o processo autoral, passando, como você disse por ilustradores, passando por vários, é, vários métiers que integram o processo editorial passando pelo processo comercial é, antes, de, antes disso do processo de gráfica processo comercial que envolve não só livrarias, mas envolve também distribuidores, é, envolve é, profissionais é, é, que atuam a partir do livro, é, como é, contadores de histórias, entre outros que você mencionou. Então, assim, é, a crise neste setor é uma crise multidimensional. Enfim, o que é possível fazer? Em primeiro lugar, é, evitar que os equipamentos que já estão em funcionamento parem de funcionar nós estamos no cenário é, é, adverso, então assim a primeira providência é, é minimizar a adversidade eu acho que minimizar a adversidade significa evitar é, que o que está funcionando é, não tenha o seu funcionamento interrompido segunda coisa importante observar que receitas obrigatórias, é, assim definidas pela lei, ou às vezes pela própria Constituição, sejam respeitadas. Por exemplo, agora, muito recentemente, eu, e nós viemos a público de imediato refutar e, e rebater essa iniciativa, o governo Witzel apresentou à Assembleia uma proposta pela qual ele pretende é, é, Contabilizar nas despesas obrigatórias com educação a folha de aposentados e pensionistas, olha aí, da educação, dentro dos 25% constitucionais. Ora, essas despesas, com essas valorosas é, pessoas profissionais que se dedicaram ao longo de anos ao trabalho na educação, é, sejam eles, sejam seus pensionistas... Isso representa uma despesa de natureza previdenciária. Isso não é despesa educacional. Aliás, é, já que falamos sobre isso, eu esqueci de mencionar como componente deste quadro gravíssimo nas finanças públicas do Rio de Janeiro as chamadas operações de antecipação de royalties. Eu esqueci de mencionar mas quando falei da despesa previdenciária me lembrei a partir de 2013 2014 o Rio de Janeiro decidiu pegar dinheiro primeiro foi no mercado financeiro interno em 2013, mas em 2014 já começaram as operações que ficaram conhecidas no singular como operação Delaware em referência a esse estado americano que é um Estado muito é, malemolente, digamos assim, em matéria de controle fiscal, e é, o governo do Estado do Rio de Janeiro decidiu é, antecipar as receitas que entrariam, não tinham entrado ainda, que entrariam em função do petróleo e, e é, colocá-las como... É, garantia para então antecipar esses recursos de investidores internacionais, pagando altíssimas taxas de juros em dólar, com muitas garantias não para o Estado, mas para os investidores, o que levou o Rio de Janeiro a acumular um endividamento de grandes proporções perto de 30 bilhões de reais, que ainda vai pagar até salvo engano o ano de 2027. Então, é, é, é, nesse cenário, portanto, em que nós nos encontramos, eu vejo duas, duas importantes iniciativas. Primeiro, é, manter em funcionamento o que já está em funcionamento. E segundo, é, preservar as receitas que são popularmente as pessoas entendem assim, né, que são carimbadas em áreas importantes da educação, é, que tem que tem interface com a cultura, para é, que elas não sejam também é, dilapidadas é, e, portanto, piorar o nosso a nossa a nossa situação. Claro que do ponto de vista da legislação, é, é, nós é, é, temos tentado, eu dei alguns exemplos aqui. Melhorar o arcabouço legal no Rio de Janeiro para favorecer o campo das bibliotecas, do livro, da leitura. Mas é, uma parte da crise, ou melhor, o essencial da crise não pode ser resolvida apenas pelo parlamento. Aliás, quem disse isso, de certa maneira, foi o Carlos Drummond de Andrade, né? quando nos, lembra, ou nos lembrou que as leis não bastam porque os lírios eles não nascem das leis. Então, nesse sentido, embora o Parlamento possa fazer essa sua contribuição, e a Comissão de Educação, a Comissão de Cultura, a Comissão de Ciência e Tecnologia na LERJ, neste momento, têm sido muito proativas e muito, é, digamos, atuantes no diálogo com os movimentos sociais dessas áreas, dialogando com o governo, por coincidência, essas três comissões são presididas por deputados de oposição ao governo estadual. Mas isso não nos tem impedido, imagina, de dialogar com as autoridades constituídas, debater conteúdo de políticas públicas, mas eu acho que o momento é um momento de, de muita apreensão, porque nós tínhamos, é, é, Chico, um problema grave nas finanças. Passamos a ter um problema grave nas relações políticas entre o governo do Estado e o governo federal, que eu lembro, inclusive que estiveram muito alinhados. O governador Witzel e o presidente Jair Bolsonaro, com perdão da palavra, é, é, é, foram candidatos em 2018 é, em perfeito alinhamento. Eu me lembro, inclusive, eu sempre, é sempre bom lembrar é, que um deles é candidato novamente na capital. No segundo turno das eleições para governador no Rio de Janeiro, em 2018, foi... Para mim, pelo menos, patético assistir tanto o candidato, então candidato Wilson Witzel, quanto o candidato que foi derrotado, Eduardo Paes, disputando quem tinha mais proximidade ou afinidade com o bolsonarismo. É bom que as pessoas não esqueçam. Né? Prevaleceu o Witzel, que se elegeu na esteira do bolsonarismo e que governou, pelo menos ao longo do primeiro semestre de 2019, muito associado às pautas do bolsonarismo, inclusive é, é, reproduzindo, é, de alguma forma, discursos e teses na sua política de segurança que ficou marcada é, pela, pela mensagem do tiro na cabecinha, pronunciada por ele mesmo. Quando ele, porém, decide é, anunciar que tem pretensões presidenciais ele começa a buscar algum nível de diferenciação com o Bolsonaro o distanciamento começa daí a meu ver não começa por uma importante divergência ideológica não a, a diferenciação se dá em função da colisão é, dos projetos futuros entre esses dois personagens né? então é é importante fazer esse, esse exercício de memória. É, é, então, a gente, recuperando meu fio, a crise das finanças, que passou a ser uma crise acrescida das relações cada vez mais instáveis e tensas entre o governo Witzel e o governo Bolsonaro, a partir do segundo semestre de 2019, e agora passou a ser é, é, esses dois aspectos da crise, passar a contar agora com uma outra dimensão que são as denúncias que se acumulam é, no Palácio Guanabara no governo estadual e quem sabe até em relação à própria família Witzel como se anuncia e mais do que isso a crise política no Estado né, em função da decomposição da nítida decomposição do governo Witzel e de uma atitude que ele parece adotar de tensionamento a própria Assembleia Legislativa eu vou dizer uma coisa para vocês aqui para vocês Chico, nós fizemos uma pactuação nós da bancada de oposição na Assembleia Legislativa entendemos que a pandemia que as mortes que a tragédia sanitária e humanitária é de tamanha proporção que a gente se organizaria, digamos sob a forma de uma certa trégua política para tentar votar é, o mais consensualmente possível projetos que ajudassem o Rio de Janeiro a enfrentar a crise. E eu quero aqui dizer que essa foi uma postura das diferentes bancadas. E mesmo assim, o governador entende que cabe, que é cabível é, é, partir para um certo enfrentamento, ou pelo menos, para um certo tensionamento com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa destinou no primeiro semestre já nesse, nesse primeiro quadrimestre, 100 milhões, 100 milhões de reais do seu orçamento para serem distribuídos entre os municípios do Rio de Janeiro para ajudá-los a enfrentar a pandemia. A Assembleia Legislativa votou várias leis, é, é, ou encaminhadas pelo governador ou, de, ou iniciativas de vários deputados para enfrentar a pandemia celebrou uma parceria com a UFRJ e vai celebrar com outras instituições federais para a UFRJ produzir mil respiradores com recursos oriundos do orçamento, do, do fundo da Lerge. LERG. Então, assim, a Assembleia tem sido muito cooperativa. Muito cooperativa. Então, é de fato espantoso que já enfrentando um problema fiscal de Grande monta que já enfrentando uma relação que se deteriora e, e, e o coloca como desafeto do presidente da república o fascista Jair Bolsonaro já enfrentando agora denúncias de corrupção que se avolumam ele decida também é, é, desenvolver uma linha de tensionamento com a Assembleia Legislativa eu considero é, que há um percurso Imprevisível para a continuidade desse governo, que só tem um ano e meio de duração, nem um ano e meio ele tem ainda, num, é, num mandato que dura é, quatro anos. Portanto, acho que o é um cenário é muito, muito difícil, é, que era difícil e passa a ser crítico neste momento no estado do Rio de Janeiro. É, que nós é, extrapolamos um pouco o limite do compromisso ah, que a gente havia assumido com os nossos é, espectadores de fazer uma live entre 45 e 50 minutos, mas por um motivo muito nobre, né? Porque na verdade são assuntos é, bastante relevantes de interesse público, né? Já se encaminhando aqui para o final da nossa live, eu gostaria só de registrar né, aqui a participação de algumas pessoas. O Edilberto Santiago dizendo que é uma excelente discussão. A Vera Estefanov, né, lá do Sindicato dos Bibliotecários de São Paulo, acompanhando. A Cecília Monteiro dizendo que o neocolonialismo não prevê educação às massas anônimas da população. Tem a Mira Dantas, do Sindicato dos Bibliotecários lá de Alagoas, também acompanhando. A Ruth Salles, dando uma boa noite para você, Valdec, e para todos que estão acompanhando. A Goretti, né, diz que com o desmonte do Ministério da Cultura e, consequentemente, das políticas culturais no país, as questões das bibliotecas estão cada vez mais distantes de investimento. A Amanda também fala que é uma excelente discussão. É, a Jussara, né, diz que você poderia se estender um pouco mais sobre a instituição e a organização do sistema de bibliotecas escolares no Rio de Janeiro, né? Felizmente, com o tempo, a gente não vai conseguir se estender, mas, de repente, depois lá no chat, vocês podem responder diretamente, né? É, tem a Ruth Salles falando, o Nelson, lá do Rio Grande do Sul, que é bibliotecário acompanhando, a Maria Cléa, enfim, uma série de pessoas aqui se manifestando, são muitas mensagens e comentários que acho que depois você pode dar uma atenção especial para cada uma dessas pessoas, acredito que você vai dedicar esse tempo. E, realmente, para finalizar, Valdec pedir para você deixar suas últimas considerações, né? e já adiantar para as pessoas né, que nos próximos dias o Valdec aceitou o convite da Biblio para se tornar um colaborador permanente da Biblio, está se comprometendo a publicar artigos com periodicidade. Lembrando que o Valdec, além da sua atuação parlamentar, né, como deputado à frente da, da frente parlamentar em defesa das bibliotecas da, da produção do livro, como eu já, já falei é bibliotecário, mestre e doutor em educação, professor da Universidade Federal Fluminense, já escreveu obras sobre isso, orienta pesquisas sobre livro, leitura e bibliotecas, então tem uma expertise nesse tema para poder debater com os nossos leitores. Então, abro espaço para as suas considerações finais, Valdec. Bom, eu quero agradecer o convite para conversar com você aqui, Chico de Paula, né, na plataforma da Biblio. Quero agradecer também o convite para é, me tornar assinante e, portanto, na verdade, articulista articulista né, do portal, os artigos, enfim, e assinar os artigos com regularidade. É, minha assessoria está um pouco desesperada, porque são tantas frentes, eu não sei se todos já sabem que eu assumi esse novo compromisso. Mas eu quero, sobretudo, também agradecer as pessoas que nos acompanharam, que opinaram, que mandaram questões, comentários, é, dando vivacidade e enriquecendo este debate. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, você lembrou a partir de um comentário pertinente que realmente, com o golpe de Estado de 2016, as políticas nacionais de cultura foram sofrendo... É, é, é, contínuas é, é, etapas de desmonte e degradação. O principal símbolo é, é hoje a inexistência do Ministério da Cultura no governo ilegítimo de Temer. Foi preciso fazer um movimento social, do qual o nosso, nosso mandato participou, o movimento Fica Mink, para que o Ministério da Cultura não fosse extinto naquele momento, mas o governo fascista de Bolsonaro retomou essa pauta do fechamento do ministério, e mais do que isso, vem designando para a titularidade das políticas nacionais de cultura personagens, no mínimo, controvertidos, se não obscuros. Por exemplo, o secretário é, é, que queria reencarnar Goebbels, não é? e, portanto, dando a política nacional de cultura no Brasil uma ascendência, assumindo uma ascendência fascista. Tem é, tema recentemente uma atriz é, nacionalmente conhecida e internacionalmente conhecida, que as novelas brasileiras viraram, num dado momento, produtos de exportação, que assume a Secretaria Nacional de Cultura, e faz questão, numa determinada entrevista, de enaltecer a ditadura civil-militar de 64 a 85. A presidência da Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura, dirigida por um personagem, a Fundação Palmares, eu quero lembrar, ela existe para resgatar, valorizar e fortalecer a nossa ascendência, a nossa afrodescendência, na cultura nacional, a presença do povo negro, da matriz africana na cultura brasileira, que é uma marca é, indelével e do maior valor e da maior centralidade na constituição do nosso povo, esse secretário, esse, esse presidente da Fundação Palmares é, é, adota sistemáticas posições de é, depreciação do povo negro, da cultura negra, da nossa afrodescendência e preside a Fundação Palmares. Então, assim, eu quero concluir dizendo o seguinte: isto não é casual, isto não é implicância, isto não é um mero capricho. Como eu disse no início, e termino recuperando, os ataques sistemáticos à educação, à ciência e à cultura, marcas do governo Bolsonaro, têm a ver com duas coisas. Primeiro, é um governo que tem vocação autocrática e ditatorial consequentemente tem rejeição é por aquelas políticas aquelas áreas aqueles sujeitos que por seu fazer pela natureza da sua intervenção humana social política enfim profissional é contribuem mais diretamente para os processos de formação do pensamento crítico reflexivo e emancipado. É o que fazemos o tempo todo na educação, na cultura e na ciência, com, seus, com as suas marcas próprias, com as diferentes linguagens, com diferentes códigos, com as diferentes metodologias, mas a cultura, a educação e a ciência são indispensáveis para a formação é, do pensamento crítico, reflexivo e emancipado, o que é detestado por governos é, de matriz autocrática, ditatorial e fascista, como é o caso do Jair Bolsonaro, que cada vez mais né, dá exemplos, sequer disfarça mais a sua disposição, a sua vontade de promover uma completa ruptura democrática no Brasil. E a segunda razão, e concluo, é que é um, é um projeto também que está, além da, do, da, da dimensão autoritária e autocrática, está ajoelhado diante dos interesses do capital internacional ou seja é o projeto que ele, diz, que ele que ele representa e lidera é um projeto que recoloca o brasil numa posição de subalternização numa posição de neocolonialismo não né? entregar todo o nosso patrimônio todas as nossas riquezas todas as nossas, as nossas potencialidades estratégicas para o controle internacional ora esse projeto que, portanto, dispensa a preocupação com a soberania, consequentemente, vai dispensar também investimento em áreas que são indispensáveis à soberania. Nenhum país é soberano sem investimentos sistemáticos em educação, cultura, ciência, tecnologia, inovação. Hoje, a soberania é calcada nisso. Bom, se você tem um projeto de país que dispensa a soberania e recoloca o Brasil numa posição. Ajoelhada, subalternizada, enfim, é, na geopolítica mundial, não tem sentido, não encaixa nesse projeto, não dá liga com esse projeto, investir em áreas que são indispensáveis justamente à construção e consolidação de uma nação soberana. Por isso, para nós, eu se, sempre lembro: bibliotecários e bibliotecárias são educadores de cultura. Né? É, a, a profe, a, a, o fazer biblioteconômico tem dimensões técnicas específicas que definem essa área do conhecimento, mas em qualquer espaço, seja uma biblioteca, seja um centro de documentação, seja uma sala de leitura, seja um, um, um centro de cultura de memória, enfim, onde tem a presença... Do bibliotecário, onde haja necessidade de organização, sistematização, dinamização de acervos sobre diferentes suportes documentais, pode não ser apenas o um suporte bibliográfico, pode ser um outro suporte documental, mas o bibliotecário sempre é, é, sempre age, sempre tem uma dimensão de atuação que é educativa, que é cultural. Por isso que é muito importante sempre situar o campo das bibliotecas nessa interface. Isso não significa desprezar as especificidades técnicas que dão identidade também a essa área do conhecimento, mas lembrar e insistir a dimensão educacional e cultural que permeia o fazer bibliotecário, da bibliotecária, qualquer que seja o ambiente em que ele atue como profissional especializado nessa área. Então, queria agradecer, saudar, cumprimentar a, a, a bibliô, esse, esse, esse esforço importante de divulgação do pensamento, de debate que você, Chico, representa com outras pessoas é, do seu coletivo, colocar é, permanentemente o nosso mandato à disposição da pauta, da agenda e da luta em defesa das bibliotecas, do livro, da leitura, enfim, da, da promoção do conhecimento e da emancipação das pessoas. Odeque, perfeito, perfeito. Mais uma vez, eu agradeço né, demais, demais a sua participação. E a ideia é exatamente essa, é abrir um canal... Abrir um canal não, na verdade, abrir mais de um canal de diálogo né, para promoção do conhecimento, especialmente do livro da leitura das bibliotecas. O nosso projeto, a Biblio, é como você bem sabe, é um projeto bastante modesto, mas que tenta trazer uma contribuição no momento em que as ideias e o conhecimento são... Francamente atacados, né? Você lembrando da Secretaria Especial de Cultura, sob a qual nós temos aí a diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas, que já desde o ano passado está sem direção, e também o nosso Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que também está numa situação muito difícil. Então, eu acho que a ideia é essa, é abrir esse espaço para esse debate mais amplo de ideias, e agradeço mais uma vez a sua participação aqui, lembrando para as pessoas que a partir dos próximos dias o Valdec vai começar a publicar com a periodicidade, peço desculpa à sua equipe aí por mais esse trabalho, mas eu acho que, que é importante para a gente, como eu já disse, dinamizar os canais de ideias e trazer mais conhecimentos, tá? É, já no final eu estou vendo que as pessoas estão falando, é muita gente tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Maranhão pessoal do CRB do Maranhão é, gente de Pernambuco o Marcelo Chico, Marques. Oi, pode falar, a, gente acabou, a gente acabou não falando, fica para um outro debate uhum. do papel importante, da importância central que tem também as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas populares enfim, então, bibliotecas constituídas pelo esforço da sociedade civil, buscando a, a, abrir a possibilidade de é, construção do conhecimento, ampliação do repertório cultural, de populações em geral muito vulnerabilizadas, então todas as minhas homenagens também a vários segmentos da sociedade civil, no Rio de Janeiro, no Brasil afora, que o aproveitam pequenos espaços, montam pequenos acervos, enfim, para abrir, é, a, digamos, as portas do conhecimento e da cultura, enfim, é, para, para as pessoas que não têm essa alternativa por parte de iniciativas que emanem do poder público. Então, bibliotecas comunitárias e populares, inclusive fiz emenda agora na LDO, uma emenda para que a gente pudesse ter uma diretriz na lei orçamentária de fomento às bibliotecas comunitárias e populares do Rio de Janeiro, enfim, para não esquecê-las. Perfeito, Valdec. Só lembrando para as pessoas que nós fizemos na semana passada um, uma live específica sobre as bibliotecas comunitárias, junto com o pessoal da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? Então, a live está disponível aí no Facebook também, que bacana. desde a semana passada, então a gente está tentando, enfim, ampliar essa rede de debates, né? Então, Valdec, olha só, eu desejo muita saúde para você, para a sua família, para as pessoas que trabalham com é. Pra, com você nesse momento tão difícil que a gente está passando né eu enquanto estou falando com você aqui né é, eu fico acompanhando outras notícias que vão chegando sobre a pandemia acabou de falecer lá na minha cidade no interior do Maranhão uma cidade que é menor do que o bairro que eu moro aqui no Rio que é engenho novo um, uma figura política muito conhecida, já foi prefeito duas vezes da cidade infelizmente faleceu vítima da Covid, a cidade está, enfim, muito triste, consternada, apesar de todas as críticas políticas que você pode ter alguma pessoa, é um momento de tristeza, porque é uma vida que se perde, Não. então tem esse momento de fragilidade que a gente está vivendo, e é importante que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar, mesmo que à distância, tá bom, Valdec, Então, saúde para você, sua família, sua equipe, Obrigado. e todo mundo que acompanhou a live da Biblio. Quem acompanha a Biblio sabe que como é que colabora? É curtindo, comentando, compartilhando, acompanhando a gente em todos os canais. Então, gente, obrigado pela atenção. Espero nos próximos dias voltar com uma nova discussão. Um grande abraço a todos. Fique em casa e leia.